Fumantes, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal O vídeo de hoje vai ser único e exclusivamente dedicado ao capacete M1 Esse vídeo a gente resolveu fazer atendendo a pedidos das pessoas que assistiram o vídeo anterior Onde eu falei um pouco mais sobre os meus equipamentos de infantaria Mas que eu acabei dando uma pequena pincelada no capacete M1 E muita gente falou que o capacete não apareceu ou... ou ou foi pouco falado, e a intenção realmente não foi falar sobre o M1 naquele vídeo, foi só sobre os equipamentos de infantaria. Mas como houve essa demanda, esse pedido para a gente falar mais sobre o capacete, que é um dos símbolos aliados na Segunda Guerra, o vídeo de hoje vai trazer um pouco sobre a história do M1, como ele é, mais detalhes a respeito dele, porque apesar dele ser um equipamento famoso, muita gente conhece, Ainda assim, tem gente que, que, mesmo que conheça ele um pouco, não sabe das curiosidades e os detalhes dele é, a fundo, né? Principalmente como ele é, porque as pessoas estão acostumadas a vê-lo muito em videogame, em filme, então se limitam somente a vê-lo por fora. Mas ele tem algumas curiosidades interessantes, especialmente na parte de dentro. Para falar do M1, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre outros tipos de capacete, porque basicamente o M1 foi a evolução de alguns outros equipamentos. O M1 é um capacete muito famoso, mas não é à toa, porque ele ficou em serviço por 40 anos de... seguidos. Ele começou a ser usado na década de 40 e foi utilizado até a década de 80, quando ele foi substituído pelo PASGT, que é um formato já mais evoluído e que é um capacete balístico. Esse aqui, no caso, é uma réplica para Airsoft, mas o PASGT, ele basicamente tem esse formato aqui. Claro que a diferença é que o de verdade balístico ele é bem mais grosso, mais pesado, porque... Como eu disse, balístico foi feito para segurar disparos. Antes da Primeira Guerra Mundial, as coberturas dos capacetes não tinham uma conotação de muita proteção. Era um pouco mais estética. Mas com a, o eclodir da Primeira Guerra Mundial, muitos equipamentos estavam sendo inaugurados no campo de batalha. E eram equipamentos muito letais. E percebeu-se que os soldados estavam sofrendo muito ferimento na cabeça. Porque era muito comum ter disparos de artilharia e as granadas estouravam no ar e os, os estilhaços e até escombros vinham de cima e estavam ferindo muitos soldados então eles é, começaram a estudar a, a aplicar mesmo capacetes que fossem de aço para poder proteger os, os soldados na parte da cabeça do que vinha de cima mas aí os franceses saíram primeiro nessa história lá em 1915 o exército francês introduziu o capacete Adrian que foi esse primeiro modelo de aço moderno que apesar de não oferecer tanta proteção assim, ainda assim era um pouco mais é, seguro utilizar o Adrian do que utilizar modelos é, das guerras napoleônicas, por exemplo. Os ingleses não ficaram muito atrás, também em 1915 eles introduziram o, o icônico o MK1, que é esse formato de prato, e apesar de ser um capacete que muita gente debocha, porque parece realmente um prato, ele era muito mais interessante com relação à proteção. Como as granadas explodiam no ar, e os estilhaços desciam, esse formato de prato dele acabava também protegendo um pouco mais o ombro. Então ele efetivamente dava mais proteção que o modelo francês, o Adrian. E só lá em 1917 foi que os Estados Unidos também entraram nessa onda de capacete moderno. Eles introduziram o mesmo modelo inglês, o MK1, mas é claro, eles fizeram uma variante dele com pequenas alterações E eles chamaram esse capacete de M1917 Os Estados Unidos também fez algumas pesquisas, evoluiu um pouquinho esse M1917 E lá na década de 30, esse capacete MK1 adaptado para o modelo norte-americano Foi chamado de M1917A1 Mas esses modelos de capacete ainda não eram suficientes Era observado que muitos ferimentos também vinham lateralmente e lá na década de 40 foi que surgiu efetivamente o modelo M1. O modelo M1 que é, é, além de ter a proteção na parte de cima, né, porque você vê que ele protege bem a cabeça, ele tem essa pequena linha aqui lateral que dava um pouquinho mais de proteção na parte de lado. O interessante do M1, primeira principal é que na verdade o M1 é composto de dois capacetes. Porque sempre os capacetes eram a sua parte de fora, o casco de aço, e a parte interna tinha toda a questão de couro Para que você conseguisse fixar a sua cabeça e ficasse confortável O M1 veio com essa proposta de dois capacetes Utilizando a carneira Porque quando o capacete estragava essa parte de couro Você só trocava essa parte daqui Que é a carneira E a parte de aço ficava intacta E o interessante é que essa parte de aço aqui Ela tinha outras utilizações Você podia usar ela como bacia, era comum o um soldado encher isso aqui de água para fazer a barba e carregar coisa. Carregar até suas rações aqui dentro. Uns diziam que também podia cozinhar, mas não era muito recomendado, porque o fogo podia enfraquecer a liga de aço. Mas ele tem essa, essa outra utilização aqui. E a parte de dentro, que é uma espécie de fibra, com a parte aqui de cor e, e os tecidos aqui para ajuste na sua cabeça. E aí você trocava essa parte e a parte de aço estava intacta. Uma coisa que vale destacar é que esses capacetes, eles não foram feitos para segurar disparo, não são capacetes balísticos. Ele é uma proteção um pouco mais light, né? Não é para segurar disparo. Então, essa coisa que a gente vê em filme não é muito verdade, apesar de ter casos de do disparo não não acertar o soldado, é muito mais pelo ângulo que o disparo veio do que efetivamente o aço segurar um disparo frontal. Isso definitivamente ele não aguenta. Então, basicamente, esse é o capacete M1 um dos símbolos da luta aliada na segunda guerra mundial é um capacete icônico teve muitos anos de serviço cumpriu bem o seu papel ainda hoje é possível encontrar ele é em algumas algumas situações mas ele já está aposentado é o capacete que a gente utiliza no verde oliva esse vídeo é em agradecimento ao alexandre gil que é um parceiro nosso e ele também que efetivamente sugeriu fazer o vídeo sobre o capacete m1 o alexandre é um, é um talento nato com relação a dioramas, montagem de cenários em geral sobre Segunda Guerra Mundial. Então quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho dele, o telefone dele, infelizmente ele só trabalha através de telefone, WhatsApp, então o número dele está aí na descrição do vídeo. E se você quiser comprar militaria original, fazer uma decoração na sua loja, o Alexandre é o cara ideal para isso e vai ter uma solução muito criativa para você. Então muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gosta desse tipo de material e quiser se inscrever para receber futuros vídeos que a gente publicar, fique à vontade. Nosso site, nosso Facebook, nosso Instagram, está todo na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.